Programa Quarta Dimensão, Ética e Educação para um Novo Milênio. É, muitas pessoas sempre perguntam ou questionam a respeito de qual é a maior verdade da vida. As verdades que transcendem as religiões, as verdades que transcendem as filosofias, as verdades que transcendem todos os pressupostos humanos, existe algo que está muito além disto, algo que está, que só pode ser apreendida, essa verdade, quando a mente, diríamos, está vazia de objetivos, de metas, de conclusões, porque enquanto nós estamos, geralmente, cheios de opiniões, de verdades estabelecidas, de conceitos programados, de metas a serem cumpridas, nós não podemos saber o que é a verdade essencial da vida, porque a verdade ela não pode ser aprisionada, ela não pode ser comprada numa loja, não pode ser adquirida na farmácia. Uma verdade fundamental ela é, ela é intrínseca, ela faz parte da vida e ela está muito relacionada com o nosso nível interno de claridade, do que nós percebemos e entendemos como vida. Mas podemos ter uma ideia clara dessa verdade fundamental da vida é, e temos uma ideia é, bem perceptiva e objetiva, falando a respeito do amor. O amor é a maior verdade da vida, e o seu sofrimento, telespectador, se dá por estar afastado do verdadeiro amor, e só há um único caminho essencial nesta vida que você precisa trilhar, que é o caminho do amor, nada mais tem importância. As religiões institucionalizadas elas sobrevivem graças à mercadologia que se faz a respeito do amor. Principalmente muitas que observamos nas TVs abertas, onde o dinheiro é facilmente observável, as verdades se compram através do dinheiro e os interesses egoísticos das pessoas são resolvidos através do dinheiro. Se você não dá dinheiro, você não obtém as realizações práticas do dia a dia. E muitas filosofias, muitas religiões que estão, praticamente mais as religiões estabelecidas, nos meios de comunicação, observamos sempre a mesma retórica, a mesma proposta. É muito mais fácil nós observarmos um elefante voar do que observar essas religiões falarem em caridade. Não existe isso para elas. É apenas o cumprimento de desejos egoísticos e pessoais. Mas a verdade não pode ser aprisionada. A verdade não é um rótulo. A verdade não é uma etiqueta. O amor não se deixa aprisionar confundimos o amor com o apego achamos que amamos as pessoas que temos ao nosso redor quando realmente muitas vezes é um profundo apego é óbvio que existem muitas exceções de casais que se amam realmente e profundamente com muita dignidade eu conheço vários mas a maioria das pessoas confunde a verdade fundamental da vida, o, o amor, com uma necessidade intrínseca de se apegar às coisas, de ter posses, de ter dinheiro, de ter poder, principalmente, porque o poder nos afasta um pouquinho da miséria interna que nós temos, da miséria espiritual. Porque podemos ser intelectualmente fartos, sabermos muitas coisas, sabermos falar bem, podemos saber passar conhecimentos teóricos, mas isso não distingue realmente o verdadeiro sábio, que é aquele que geralmente cala e fala muito pouco. Então, fundamentalmente, o objetivo da vida é o amor. O restante, basicamente, é comércio. Se você está dentro do amor, se você leva uma vida voltada para a caridade, para o auxílio aos seres sencientes. Se você pelo menos não pode ajudar, também não prejudique. Torne-se uma pessoa confiante e voltada para a prática das virtudes, porque este é o único objetivo da vida. A mercadologia que se faz em torno do amor é lamentável. Né? Se vende o amor se dá propostas ao amor, se o abusam e usam interminavelmente. Agora o amor não pode ser comprado, ele não pode ser adquirido facilmente, ninguém pode dar a você amor, a princípio, telespectador, se você não der isso a si mesmo. Como é que você quer que as pessoas te deem amor, se você nunca deu amor? Se você nunca foi acostumado a dar amor, ou expressar amor, o carinho, a afeição, e você vive agora mendigando amor fundamentalmente. Há uma prática simultânea de experiência de vida que é muito clara. Nós recebemos, ou estamos recebendo, aquilo que nós demos. É a lei da vida. Você pode me dizer, Jaime, mas eu só dei amor e só levei o reverso da moeda, a vida inteira, basicamente temos que encontrar as raízes dessa falta de oferta de amor, talvez, em outras vidas. Mas o fato é que vivemos aqui, e aqui estamos experienciando a prática do amor. Na verdade, o que você precisa, telespectador, além da tua necessidade de dinheiro, além da tua interminável necessidade de afeto, além da tua incapacidade de compreender verdadeiramente a vida e o que ela é, você precisa de amor, que é o que você busca. O que você busca é essencialmente é ser feliz, não importa se dentro desta denominação religiosa ou daquela. O que você procura é ser feliz porque há um automatismo no ser humano que nos predispõe à felicidade. E sabemos que quando não somos felizes, adoecemos, ficamos doentes. Muitos problemas de doenças crônicas indicadas pela Organização Mundial de Saúde são de origem emocional. A raiva, o ressentimento, acaba gerando câncer. A pessoa pode fazer quimioterapia interminavelmente, ela jamais se curará, porque o problema não está no físico, o problema está no mundo emocional. Como curar um câncer, às vezes de uma pessoa que não se curou da raiva, que não se curou da amargura e do ressentimento? A origem dos males físicos está no mundo emocional. E o câncer acaba eclodindo em alguma parte do nosso corpo, quando nós não resolvemos as nossas metas internas, quando carregamos raiva, quando carregamos ressentimento, quando carregamos amargura e não queremos perdoar. Vivemos presos, atados, indelevelmente tristes e amargurados. E é natural que o nosso corpo físico, que a última reverberização dos nossos processos emocionais, acabe recebendo um câncer. E aí nós vamos fazer quimioterapia. Achamos que podemos curar esse câncer com os remédios que as multinacionais fabricam nas farmácias, quando o problema está no mundo emocional. Como curar um corpo um telespectador que tem um espírito doente? Como que nós podemos ser saudáveis fisicamente, se estamos doentes psiquicamente? Temos falta de amor, temos intolerância, temos incompreensão, falta de gentileza, que é o que mais existe. Observamos isso diariamente, a nossa falta de gentileza para com a vida, para com as pessoas e para conosco mesmo. Existe uma tremenda falta de gentileza para com o nosso próprio ser. E isto acaba gerando doenças. E nós adoecemos. E nós adquirimos depressão. E nós adquirimos ansiedade. Aí nós vamos culpar os outros pelos nossos problemas. E basicamente, retornando ao princípio, só há uma verdade fundamental da vida: o amor. Ou você está no amor, telespectador, ou não está. É independente da tua crença religiosa. Ou você está no amor, ou não está. Não importa se você acredita em vida após a morte, se você acredita em reencarnação, se você acredita em ressurreição, se você é ateu, ou você está no amor, ou não está. Esta é a grande mola precursora de uma vida plena. E se você quer durar, curar as suas doenças físicas, a maioria delas seguramente tem origem no seu mundo emocional. Experimente curar-se por dentro. Experimente querer-se melhor. Experimente desenvolver afeto pelas pessoas. Experimente ser mais gentil com a vida. Experimente ser mais amável com aqueles que te rodeiam. E você se curará das suas doenças físicas. Elas desaparecerão como por milagre. Você não acreditará. Você não precisará de remédio de farmácia para curar-se. Basta apenas, basicamente, uma introversão. Uma busca de estabilidade interna. A verdade essencial da vida, só uma única verdade, é o amor. Ou você vive neste amor, ou você está fora do amor. A opção é tua, telespectador. E estando no amor, você tem esclarecidas todas as tuas perguntas. Ou melhor, estando no amor, não há perguntas a serem feitas, porque todas as respostas ali já estão. Yeah, yeah. rece ra